Número 1 Quando falou do prefeito para esse vereador, olha o que ele respondeu. Vereador, dizem por aí que vocês que são vereadores de situação fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. Eu vou contra a vontade Tremeu do povo. meu na base. Eu vou contra a vontade do povo. Número 2 Olha a notícia que essa repórter dá sobre os limites de velocidade. E a gente aproveita para te lembrar que nos radares aqui de Prudente, o limite de velocidade é de 60 km por hora. Já pelas lombadas eletrônicas, o motorista não pode passar acima de 500 km por hora. Acima de 500 km por hora. Acima de 500 km por hora. Número 3. Repórter pergunta a morador sobre o transtorno por causa do buraco e a resposta foi inusitada. O pessoal tá aqui tomando banho desde viu? Não é porque a gente tá aqui agora não. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. Como é que é pro senhor conviver com essas coisas? Ah, mas é horrível, né? A gente Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa. A gente fica tomar um banho, lavar o rabo, lavar o rabo, lavar o rabo, como todo povo, né? Pois é, até pra passar os pés. Número 4. Repórter entrevista homem que completa 100 anos de idade. A resposta foi curta e direta. João, 100 anos! Qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer! É só não morrer! É só não morrer! Número 5 Repórter se atrapalha durante notícia triste, assistam e vejam. volta de uma hora da manhã, ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Número 6. Repórter troca as palavras. Oi Chico, Ana, olha a polícia até foi a, na festa, mas o agressor já tinha fudido, já tinha fudido, já tinha fudido. Número 7 Repórter se atrapalha porque não consegue dizer a palavra aglomeração. Exatamente em frente ao Centro de Convenções da Pensilvânia Que é o local onde a contagem de votos está acontecendo E toda essa a... Toda essa f... F... A... F... <risos> Toda essa Toda essa Toda essa aqui na frente do... do Centro de Convenções É de apo... <risos> Parte 8 Repórter é surpreendida por homem que passava no local da não reportagem. Essa Eu situação aqui. Essa situação aqui tá todo mundo. Essa merda aqui. Tá todo mundo. Essa merda aqui. Olha. Tá bom, amigo. Obrigada. A gente vai seguir. Bom, a gente Nossa, acaba tendo então algumas pessoas que vão um aparecendo ali. Aqui, vamos... oh, pega essa peça aí. Parte 9: Carro Alagado em Catalão. Viva Prado! Agora em Catalão, perto do posto do Gaúcho, o Livio de Catalão mandou um vídeo. Ué, um carro alagado? Lá em Catalão? Me dá as imagens aí, abre na tela. É isso mesmo? Olha lá o vídeo que o Livio acaba de mandar, diz que é... Ué, o que, que é isso aí? Ah, não. Ah, era, era só o que faltava agora. O telespectador tira onda com cara agora. Tô achando que é coisa séria um carro alagado em Catalão. Ô, sai você tá de brincadeira, hein? Parte 10. A apresentadora que não, nasceram, não tão percebe tão bem, que fora amor. do estúdio se tem um homem de desesperado, Cirei está grávida, com a gente. pegando nascer. fogo. E ontem a gente teve um registro pro Eu não canto, a mãe da Estabela, chega as duas ainda ficou. Só na coisa, né? OK. Malvino Sabador também, gente, postou um videozinho lindo com a sua filhinha Kiara, uma coisa fofa, vocês Mas sabem que o vídeo show assim, uma criança. Vamos ver esse registro aqui. Qual vocês acharam mais engraçado? Se gostaram do vídeo deixe seu like. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir. Valeu!